É, o Guilherme XP e outros, né? E outros aí que são de fora do país. É, atualmente, pelo que eu sei, os brasileiros que são... Que fazem o teste do jogo antecipado aí é eu, Mister, e o Guilherme XP, né? Os que eu conheço aí, os que tem canal do YouTube. E vamos aí, galera. Vamos dar uma olhada aí. E antes de tudo, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo novas notificações. A gente vai estar fazendo modo carreira, criar clube... Vamos agora tá dando uma olhada aí na interface aí do jogo, como que mudou, o que mudou, o que não mudou, né? É, já andei vendo uns vídeos aí e vamos ver, né? Vamos ver o que mudou, o que não mudou. Vamos aqui em definições aqui para dar uma olhada. Vamos estar tá desligando a música, né? Para não ter direitos autorais. O idioma é português, a moeda continua sendo libra, euro e dólar. Vamos ficar de dólar mesmo. É, mostrar a imagem ligado, sempre deixa ligado, né? O pacote de dados eu estou usando Ultimate Pack, beleza? Outras definições aqui, ajuda, classificação do aplicativo, enviar, tá? créditos, política, beleza? Anúncio, interligação, início de sessão do Google, beleza? Isso daqui não, não interessa muito para gente. Vamos lá. O perfil, vamos aqui no Nova Carreira, depois a gente dá uma olhada no como criar um clube, tá, galera? Vamos aqui em Nova Carreira, tá aqui, países, continente europeu, América, Ásia e Austrália, né? Aqui estão alguns, os continentes, né? Eu não sei se vai dar pra ir para outros, para outros continentes aí, pra estar tá treinando outros clubes A gente só vai estar tá vendo mesmo se a gente fizer um modo carreira aí e tá avançando no jogo, né? Vamos aqui tá escolhendo América, né? Vamos aqui tá escolhendo América, tá aqui, ó. É a MLS. A MLS aí com uma liga só, né? Tá aqui as logos certinha, é tudo bonitinho aí. O México com uma liga só, o Campeonato Mexicano. Beleza, no Brasil temos Série A, né? Tá aí o América, tá Paranaense, Atlético Goianiense, Chapecoense, Cuiabá, vários clubes aqui. Pelo que eu tô vendo, não tá atualizado, né? É... No Campeonato Brasileiro desse, desse ano, né? Deixa eu ver aqui. Bahia. O Bahia tá na segunda, né? É... é. Não tá atualizado realmente aí. Como a gente, vocês podem ver, não atualizar o Brasil. Também é uma beta, né, galera? É uma beta teste aí pra todo mundo tá testando o jogo, né? Vamos tá vendo aqui se tem série B. Série B tá aí, né? O Botafogo tá na primeira, o Curitiba, é galera, eles não atualizaram ainda isso, né? E só temos a Série A e a Série B, né? Pensei que ia ter a Série C esse ano, mas pelo que eu tô vendo aqui não vai ter. Campeonato Argentino com uma divisão, colombiano, o Chile, chileno, né? E o uruguaio. Vamos tá indo no Brasil? Eu vou estar tá escolhendo o Santos, né? Como todos sabem, não preciso dizer, eu sou Santista de coração, corpo e alma. E vamos lá. Vamos to tomar o controle aí do time do Santos. Vamos aí esperar que tá carregando aqui. Vamos que vamos. É um jogo diferente. Mas, por enquanto, até agora não temos tantas novidades assim, né? Tantas novidades. Tá aqui a interface do jogo, né? Bem interessante até. Esses detalhes roxo ali no fundo. É... É um 22, né? É um 22. Vamos estar dando uma olhada aqui. Tá aqui. É, o plantel. Vamos ver se o plantel tá atualizado. Deixa eu ver. João Paulo, John, Michael, Velasque, Luiz Felipe, Kleber Reis. É, ainda eles faltam atualizar, né? O elenco, né? O Kleber Reis não tá no Santos. O Pará ali. Deixa eu ver se é o Pará mesmo, Para não estar tá falando besteira. É o Pará. O Pará ainda tá aqui no Santos. Vamos estar dando mais uma olhada. Madison. É, galera, Carlos Sanches, Goulart, né, Marcos Leonardo. É, o, o elenco não tá atualizado ainda, mas é uma beta teste, né, só pra nós testar mesmo, né. O Kaique aqui ainda tá no Santos, jogadores emprestados, beleza, vamos ver aqui agora a questão do treinador. Vamos lá, aqui a mesma coisa, né, a gente vai até o level 25, né, como vocês podem ver, é aquele mesmo... Mesmo dire... é, mesma coisinha do 22, né? Com o conselho, né? Tá aqui o conselho, é terminar em sétimo tal tá tudo certinho aqui O conselho dizendo o que é pra fazer Vaga de emprego no tempo porque a gente não jogou ainda Vamos em... Calendário, tá aqui o calendário Também não mudou muita coisa, né? Marcar os amistosos ali Jogar umas partidas Umas partidas aqui que já marcaram os amistosos Finanças Tá aí as finanças, né? É, época, projeção para 2022, saldo negativo, né? Beleza, vamos ver aqui, projeção Ok, prêmio monetário Campeão brasileiro ganha 20 milhões, da Libertadores ganha 14 Aqui é a zona de clubes, onde você pode mexer, escolher um patrocinador Vamos dar uma olhada nos patrocinadores que tem? Vamos lá, Sugar Stone, FIFA Pro Shaya e Special Effect Esses aí são os patrocínios que tem, né? Se eu fosse estar tá escolhendo Eu escolheria Deixa eu ver aqui Eu estaria escolhendo Esse do Sugarstone aqui, né? Que dá 5 milhões Deixa eu ver isso mesmo É o Sugarstone Vamos assinar com Sugar Stones aqui Só para dar uma olhada aí Beleza? A imagem lá é a mesma, né? Ganha um patrocíniozinho ali Tá, aqui é a zona do clube, aqui é a zona do clube, tudo direitinho, eu quero, deixa eu voltar aqui, vamos clicar aqui no estádio, tá aí o estádio né, é, estádio até que tá bacana, tá bem bacana aqui o estádio, deixa eu clicar de novo que tá dando umas travadinhas galera. Tá aí o estádio. O estádio tá bem bacana, né? Caraca, tá bem top. Bem bonito. Tá aí. Legal. Vamos tá voltando aqui. Isso aqui não muda muita coisa também, né? Vamos tá voltando aqui. Vamos lá. finança táticas. O sistema de tática. Vamos dar uma olhada. Tá aí a tática, né? É uma que escolha rápida? Beleza, não mudou muita coisa, né? O banco de reserva ali continua com sete jogadores. Tá ok. Até que o time do Santos tá, aí, tá um pouquinho forte aqui, hein? Não tá tão forte, mas tá razoável. Tá ali o Gênia ainda. Sanches, Lucas Braga. É. É um time interessante. para fazer um modo carreira aí seria bem bacana. O campeonato. Deixa eu voltar aqui. Cliquei no Galo sem querer. Tá aqui a interface do, do das classificação, tá bem legal. Vamos dar uma olhada aqui se a gente consegue como se tem, né? Transferências aqui, troca de jogadores, esses negócios, né? Deixa aqui no plantel. Deixa eu clicar aqui no plantel para nós dar uma olhada. Vamos lá. Vamos pegar qualquer jogador aqui que esteja chateado. O João Gomes. Tá aqui. Atendo o João Gomes aí, vamos aqui em ações. Fazer proposta, juntar lista, propor empréstimo, comparar jogador. Fazer aqui a oferta. Beleza, aqui tem os clubes interessados, né? Interesse de clubes, né? Os clubes estão interessado no João Gomes. Isso aqui é legal, hein? Saber os clubes que estão interessados, mas... Pelo que eu estou vendo aqui, galera, não tem, né? Nada sobre... Sobre troca de jogadores. tá em inglês ali. Eu acho que ainda vai ter atualização sobre isso, né? Vai ter uma atualização sobre, sobre essa parte aí. Se tiver ou não, eu não sei. Não estou afirmando nada, tá? Mas o bagulho de transferência continua a mesma coisa. Vamos estar tá voltando aqui. Vamos estar tá voltando. Taça Nacional, Taça Continental. tá aqui a parte das transferências. Né? não mudou muita coisa é aquelas mesmas funções né que tem de sempre beleza o jogo tá tá quase um 2022 né zona do clube treino vamos ver aqui os treinos vamos lá vamos ver aqui os treinos exercício aqui Pá. É, treino básico vamos colocar um vamos colocar um tático e colocar um um dia ataque. Beleza, vamos iniciar aqui o treino. Vamos ver se tá essa parte aí tá bem rápida, né, para os caras evoluir. É, galera, os jovens, né, pelo que eu tô vendo aqui, igual o Patati, deu uma boa evoluída, né? Já ganhou dois ali de química. É. Aqui os jogadores jovens promissores vão evoluir bem mais rápido, né? Essa é a realidade. Mas tá bem bacana também. Gostei. É um 22 mais atualizado, né? Mais moderninho, com as, com as interfaces melhores, né? Aqui é a observação de jogadores. Aqui é a tela onde a gente observa, beleza. Aqui é a, é a parte da categoria de base. Vamos lá na academia. Tá aqui, por enquanto não tem nenhum jogador. Deixa eu ver, não tem jogadores, Ok. Vamos estar tá voltando. Beleza, vimos tudo aqui. Vamos estar tá voltando aqui. E aí, meu irmão? Vem aqui, faz tempo que eu não jogo, mano. Aqui, início. Beleza. Não temos muita mudança, né? Vamos fazer uma partida aqui contra o Vitória? Vamos estar tá fazendo uma partida aqui contra o Vitória? Só para nós estar tá vendo aqui. É, Romarinho atualmente considera. Beleza? Ok. Vamos aqui responder as mensagens. Rapidamente, só para nós jogar. Madison, ok. Acordo de patrocínio, beleza. A gente levantou mais uma grana. Vamos continuar aqui. Esperar tá carregando o jogo Deixa eu ver, o jogo o jogo contra o Vitória é agora, dia 8 Vamos continuar Vamos aí fazer uma partida pra ver como é que tá o jogo, né? A jogabilidade aí Vamos ver se tá ok Vamos aí, eu não vou mexer em tática, tá galera? Eu só vou botar pra jogar Gular vai de atacante Tá, tá bem, bem dizer o time do Santos, né? Beleza, ok Tá Vamos aí... Jogar partida, vamos ver como é que tá o. Vamos dar uma olhada aí como é que tá. A parte da partida. Eu vou estar tá ignorando aqui essa abertura. Pra não dar problema, tá, galera? Vamos lá. Tá aí a jogabilidade. Tá aí avaliações, né? Avaliações dos jogadores. Ok, estatística da partida Última pontuação A tática, né? O controle aqui Tudo certinho Beleza, vamos aí Tá aí, já tem um lance de perigo aí, ó Do lance do Vitória, Soares vai conduzindo bem a bola Tocou ali no meio Como que vamos? Vamos que vamos Vamos lá, tá aí, gol do Vitória Vamos ver como é que tá essa interface aqui do jogo, né? Lançado hoje. Vamos lá. Tá aí, já tomamos o primeiro gol, né? Já estreamos legal, né? Só que o de 23 aí com gol aí do, do Vitória. Legal, gostei dessas câmeras aí de, de replay. O estádio do Santos tá bem bonito, hein? Tá mais bonito que o da, da vida real. Vamos lá, vamos pular aí. Vamos continuar o jogo. 1x0, aí Trelles, hein, Trelles marcou aí, enquanto não estamos criando nada, né. Vamos lá, lá vem o Santos no ataque, vamos ver aqui a jogadinha, tá, o Maicon tocou, perdeu a bola, e bug do pé de bola, vamos lá, Soares driblou, passou fácil pelo zagueiro, tentou dar o carrinho, bateu pro gol e guardou, hein, 2x0 vitória, é esculacha, hein. Segundo gol do Vitória aí eu vou estrear com derrota mano. Pô mano tá me envergonhando hein, Santos. Logo na no vídeo de mostrando o jogo mano. Lá lá vem o Vitória mano Vitória tá como tá com tudo hein. Fez o um lançamento ali o cara tentou ir na bola perdeu cruzou na área de 3 a 0 hein. É galera vai ser escoracho isso aqui mano. 3 a 0 Vitória Você vê, papá. Tá tudo ok Vamos lá, vamos ver se a gente faz um gol pelo menos Tá aí o Michael, né? Parece que tá de calçadinhos, Lucas Braga roubou a bola Vamos lá, pelo menos um golzinho aí pra nós Lucas Braga passou, fintou e bateu e guardou Tá aí Gol do Lucas Braga aí Diminuindo o prejuízo pro Santos Baita gol, bater em diagonal ali, o goleiro nada pode fazer Ok, vambora, 3x1 É galera, o jogo tá bacana né Os lances de, de gol aí bem bacana Vamos lá, eu vou esperar terminar o primeiro tempo Pra, pra eu estar tá mostrando pra vocês como criar um clube, beleza? Ou eu trago em outro vídeo? Não, eu vou trazer nesse vídeo mesmo. Como criar o um clube lá. A gente vai passar lá pela aquela, pela aquela parte lá. Só pra dar uma olhada mesmo como é que faz. Depois a gente faz um outro vídeo mostrando como contratar na criação de clubes lá, né? Mas aí, tá aí o Vitória, mano. Caraca, o Vitória é o Barcelona? Vamos lá, Sandri recuperou a bola, vamos ver. É o mesmo bug, né? Aquele mesmo bugzinho que tem. Que o cara toma a bola e toca de volta no pé do adversário Para o adversário fazer o gol Ele tinha tá cansado de saber dessa jogada Mas aí não saiu o gol, né? Menos mal, né? Vamos lá, e lá vem o Santos, hein? Mota, tocou ali no Camacho Devolveu no Gianmota. Camacho vai conduzindo bem a bola Bateu para o gol na trave É, nem todos os lances tá saindo gol, né? Isso é legal Menos mal isso daí. Eu não sei se é porque só tá em vários lances, né? Não tá só nos lances de decisivos, de gols, né? Lucas Braga aí tentou passar por 40 milhões de jogador. Aí o Trelles vai ganhar na velocidade do Michael, né? E vai guardar o dele. Guardou mais um head trick do, do, do Trelles, né? 4x1 vitória. Eita, nós. que Santana já estreia bem, hein? embora avançando né não tem impedimento baita gol aí do Vitória 3, 4 a 1 aí Vitória mano. meu Deus olha esse Santos mano tanto na vida real como no fim de papo pro primeiro tempo tá aí o jogador ali saindo de campo legal bem bacana não tem como eu pular a partida mano poderia ter essa opção né ou eu não tô vendo Tá, tá ok. Continua. Vamos lá pro segundo tempo, né? Já tá 4 a mesmo. Quer ver chame maior? Vamos aí. 49 minutos. É, aqui é perto a pausa. Continua avançando. Os caras me fazendo substituição. a Mota tomou o cartão. Vamos aqui fazer a alteração Vamos colocar o Batistão Colocar o Batistão Tirar o Genha Mota Genha Morto Mota o Marcos Guilherme ainda tá jogando Tá no Santos ainda Tirar o Pará Que pelo amor de Deus O Venuto ainda tá aqui mano Abriu o Camacho E o Jean Mota Beleza, vamos assim mesmo, confirma Vamos lá Lá vem o Santos com a bola, hein Tá conduzindo bem a bola ali pelo meio Ninguém, to ninguém vai em cima, né Ninguém aparece pra ele tocar a bola E aí ele bateu pro gol e o goleiro fez a defesa Duas alterações aí O Madison e o Batistão vão estar tá entrando Vamos lá, lance de escanteio aí, cruzamento na área para o Braga, tira a zaga. A bola sobra ali com o e ele vai, ó. Se deixar, ele vai levar a bola até o gol. E terminou o lance. Vambora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais umas substituições aí, é amistoso, né? Várias substituições. Vai terminando o, primeiro, o segundo tempo, né? Uma goleada do Vitória aí. Por 4x1, mano. É sapeco, hein? Deixem nos comentários aí, galera. O que vocês estão achando do jogo. O que vocês gostaram, né? Dessa beta aí. Beleza que ainda vai ter várias atualizações. A gente vai estar tá indicando pra eles lá. As melhores coisas que eles têm que fazer. As melhorias, né? É... Eu vou também é, deixar meu, meu comentário, né? Do que... Do que, do que ele... Do que era a expectativa, né? Porque até então... É, eu, vi outros, eu vi outros criadores de conteúdo, né? Como o Mister, que já fez, já lançou o vídeo dele. Alguns outros falando que... Mano, é um Soccer Manager. É um Soccer Manager 2022 que nós estamos tá jogando, né? Tá aí, galera. Fim de papo. Perdemos por Vitória por 4x2 na Vila Belmiro. Né? E pelo que eu tô vendo também... Eu jogando aqui, eu... Vendo o jogo, parece sim, mano Parece sim um... Um, um Soccer Manager 22, claro, com a melhoria, né? Com os updates ali, com as cores melhores, mais bonitas, né? E é isso Vamos continuar aqui avançando? Vamos continuar avançando Vamos ver aqui, pá O modo de XP, a gente já subiu um de... Sub, é, subir um de nível, né? Ok, vamos carregar aqui Beleza, escolha o seu estilo de técnico É o do treino, né, que dá mais um de treino, é esse aqui mesmo Ok Beleza, beleza, era só para mostrar mesmo, tá aqui, a gente escolheu o, tre... o preparador físico, né Que é um dos tops Vamos voltar aqui pro, pro menu iniciar Voltar aqui para o menu iniciar. espera tá carregando, tá aí. Os dias, ok. Vamos lá, vamos voltar aqui e vamos tá dando uma olhada de como ficou a. Como que eu posso dizer? Como ficou a. Como, como é criar um clube no Soccer Manager, beleza, galera? Eu vou dar um pausa aqui. E já já voltamos para tá mostrando, tá bom? Voltamos aí, galera. Voltamos aí, vamos tá mostrando aqui como ficou, né? É como, como ficou, né? eu Criar um clube, né? Criar um clube aqui no Soccer Manager 2023. Vamos tá dando uma olhada aqui. Aqui dá para escolher o clube, né? Eu vou escrever Que que que Santana, ok. O nome do estádio vai ser Santana. Ai, mano. Que, que aleatório. Vamos lá. Aqui é patrocínio, né? Não dá pra clicar, como vocês podem ver. Aqui para editar o uniforme, ok. Isso daí a gente vai estar tá vendo mais pra frente. Vamos apertar em continuar. Aqui as divisões, né? Que a gente pode estar tá participando. É, as divisões inferiores lá do campeonato inglês... O escocês, o nacional, né? Quem quiser disputar aí com o Paris Saint-Germain aí, né? A hegemonia da França. E aqui, a que eu mais gostei, galera. O campeonato alemão. O campeonato alemão, três divisão aí. Aqui tem, tem times é, históricos na Alemanha, né? Como o 1860 Munique, o Duisburg. Vários times aí, interessante, né? O time que o Bitfut também fez uma série, né? O Turque Goku. Né? Tem vários times interessantes. Vamos aqui tá escolhendo aqui um clube para... tá tirando. Kaiserslauter não. Vitória de Berlim. Deixa eu ver um clube aqui que não. Vamos tirar esse aqui. Beleza. Aqui para guardar, né? Vamos aqui, vamos guardar. E vamos ver como é que funciona. Esse.. Esse negócio de criação de clube Vamos tá dando uma olhada Tá ali Deixa eu ver aqui Aqui as mensagens, ok Vamos tá dando uma olhada aqui no plantel o, o plantel vem sem nome, né? Os jogadores aqui vem sem nome Não dá pra editar os nomes dos jogadores, mano? Deixa eu ver aqui Oferecer novo contrato, comparar jogador Adicionar a lista de transferência é, mano, não dá. Não sei se vai ter uma atualização pra eles arrumarem isso. Não tem como a gente. Ou eu não tô achando, mas não tem como a gente colocar o nome, né? Vem como jogadores fictícios, né? Vem como jogadores fictícios. Bem... Bem aleatório isso. Podia ter uma maneira de editar, né? Editar o clube, mano. Tipo, colocar o nome dos inscritos e tudo mais Seria bem bacana isso daí Mas pelo que eu tô vendo aqui, não tem como, mano Se tiver, eu vou dar uma pesquisada no jogo E vejo se eu acho pra vocês Mas ficar com jogadores Play 1, Play 2, Play 3 Fica meio paia, né? Presidente da Área Boas Vindas, engraçado Eu criei o clube Aqui, ó, o presidente da Aleluia Boas Que que é Santana, beleza Aí, ah, não... a logo do time, eu acho que eles ainda não arrumaram. Porque a logo do time tá com esses 90 minutos aí. Pelo que eu tô vendo aí. Beleza. Pô, mas seria bacana se desse pra, pra editar o nome dos jogadores, né? No caso aqui, ó, Play 1. Ah, eu vou colocar o nome de um. É, colocar o inscrito do canal. Que acompanha. Pô, legal, ia ser bacana. Né? A fotinha. Esse sistema todo eles têm que tá. Já que eles criaram esse modo de criar um clube Eles tinham que tem que criar isso aí também, mano Geral, estatística, contrato É, galera, não tem Procurei aqui, não encontrei Se alguém encontrar aí é, No caso, o Mister, o Guilherme XP Dá um toque aí, mano Deixa nos comentários se vocês acharam, mano Porque pelo que eu tô vendo aqui, não tem, mano Não tem como tá criando o nome do jogador, mano isso é muito estranho Olheiro, beleza Nós começa com 1.790.000, né? Uma graninha bem baixa aí Mas bem, bem legal, bem legal Vamos ver se esse modo aqui vai ter algumas atualizações bacanas, né? Como a gente criar nossa própria logo, né? A nossa logo ficou essa do... Do... Do 90 minutos, né? Espero que eles deixem nós criar nossa própria logo, né? vai ter atualização claro é uma beta mas achei muito legal curti esse negócio de criar um clube ficou bem legal é uma beta né lembrando não é um, um jogo completo vai ter atualizações várias atualizações e é isso aí galera espero que vocês tenham curtido se curtiu deixa aquele like se inscreva no canal e ative o sininho para estar tá recebendo novas notificações passe no nosso canal parceiro link na descrição eu vou estar tá trazendo uma livezinha aí né dessa beta para nós estar tá jogando para nós estar tá discutindo aí sobre o jogo Beleza, galera. Aqui mesmo no meu no, no celular, é, eu vou estar tá jogando esse vídeo aí no meu canal para vocês estarem assistindo e logo mais a gente traz um traz uma live, ok? Valeu, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus aí e fui. <música>